E aí, como é que você passa a construir uma curva dessa? É, entendendo a regra do jogo. Né? E aí a gente começa a trazer um pouquinho, ou falar um pouquinho de cada uma delas. Análise de mercado. Alguém aqui faz análise de mercado? Ah, é bom mesmo, hein? Ah, então tá bom. Estou tô, tô vendo a galera que é nossa aqui, que está que, que no, tá no treinamento, na consultoria. Eu vou pegando a galera aqui. Análise de mercado, hoje a gente tem algumas ferramentas é, é, para fazer isso, né, que são de BI, de Business Intelligence. Então, você consegue fazer isso, mas que é a inteligência de negócio, quando a gente traz para o português. Mas você também consegue extrair muita informação dos próprios canais. Quando você entra na Amazon, ela não tem uma lista dos itens mais vendidos por categoria? Todo mundo sabe disso? Está lá, ele está te dizendo. Esses são os itens mais vendidos das categorias subcategorias, a posição do item, né? quando você entra no item, ele te diz lá embaixo, do item, qual que é a posição daquele item ali dentro. E muita gente ignora isso. Fala, nossa, não tem como saber. Aí, quando a gente vai para o mercado livre, você já tem API. Quando a gente vai para o Magalu, você não tem toda a busca de canal ordenado por relevância. Vocês já notaram que do lado direito, quando você faz uma busca em qualquer canal, Americanas, Via, né, Casas Bahia, qualquer um, Carrefour, não vem por menor preço. Não vem por mais vendido, ele vem por relevância. Então, você consegue entender o que é mais relevante e o que é mais vendido. O canal te entrega isso. Só que a gente também está na era que a gente quer tudo mãozinha com açúcar. Né? E um ponto importante aqui. Quem tem loja física aqui? A gente que é do online, né? eu sempre vendi só no online, nunca tive coragem de abrir uma loja física, então eu tiro o chapéu para vocês sempre. É, meu pai é louco para ter e nunca tivemos. Mas, o, o... quando a gente fala do online, vocês que estão vindo do físico, vocês chegam com uma bagagem comercial, uma bagagem de negócio. A gente tem lojista com 30 anos, 35 anos. Então, vocês sabem fazer negócio. O que vocês estão aprendendo é o online para poder trilhar o caminho dentro do online. E isso é um adendo para todo mundo aqui que é só do mundo online. As coisas estão mudando. O nível da nossa concorrência está subindo. A gente está pegando a galera que já entende de negócio, às vezes já tem vínculo com o fornecedor. Então, se vocês não começarem a fazer o primeiro ponto, que é a análise de mercado, a análise de mercado a gente vai tratar seus concorrentes, você vai conseguir saber o que ele mais vendeu para ver o que você, às vezes, deixou passar batido ou como ele vendeu um item que você não consegue vender. E o outro ponto que você vai entender é o tamanho do seu mercado, para você saber o tanto que você pode crescer. Porque tem gente que fala, nossa, eu vendo 150 mil e não consigo passar, não consigo passar. Às vezes é um mercado que todo mundo está disputando um milhão de reais por mês. É extremamente difícil de você passar de 150 mil. Você tem 15% do mercado inteiro. Então, o que você vai fazer? Você vai ampliar a mix, você vai mudar. Ah, não, eu quero chegar em mais, quero ser mais agressivo. Cara, você sabe, quanto mais você for agressivo no mercado pequenininho, menor vai ser a tua margem. Porque você vai começar a espremer isso dentro desse cenário. Assim como quando você vai levantar um mercado, tem 30 milhões por mês. E aí eu pergunto para você, às vezes, tipo, ah, quanto você precisa? A pessoa fala, pô, 50 mil a mais por mês, já começa a virar meu jogo. É difícil você pegar 50 mil no mercado de 30 milhões? Não, não é difícil.